Fala pessoal, tudo bom? Seguinte, tô gravando esse vídeo aqui pra fazer uma denúncia, tá? Uma denúncia acerca desse produto aí, ó, libidigel, tá? Não acerca do produto em si, mas você vai entender. Fica comigo até o final desse vídeo, mas já deixa o seu gostei e o seu like pra, pra que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis, tá? Deixa o seu comentário aí embaixo também, pra que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis e também se inscreve aí no canal, beleza? E a denúncia é a seguinte, eu... Acabei adquirindo esse produto aí Só que antes de comprar, eu assisti muitos vídeos, tá? Assisti muitos vídeos e eu via que alguns vídeos... Eu tô vendo que alguns vídeos são meio mentirosos, sabe? Alguns vídeos dizem que você vai ter... É, vai sentir a diferença com um dia, com três dias, com, com uma semana Pessoal, eu sei que cada corpo é um corpo, tá? Mas eu posso falar pela minha experiência que com duas semanas que eu comecei a sentir diferença Hoje já faz um mês que eu tô usando o produto, tá? Já tive um aumento aí de 3 centímetros, mas a, a, a diferença mei, mesmo que eu consegui sentir foi na, na segunda semana. Senti ali uma diferença boa, tá? Consegui sentir uma diferença ali que deu pra ver mesmo que o produto funcionava a partir da segunda semana, tá? Então, não, não vai achando que você vai passar com um dia, com dois dias, com três dias, você já vai sentir. E outra coisa, pessoal, tem que passar e fazer a massagem, tá? Não é passar, sei lá, e tomar banho depois. Passa, faz a massagem que é indicada. Quando vem o produto, já vem a indicação de como usar. Faz tudo certinho para que o seu tratamento também funcione, tá? É um produto que eu indico aí, porque eu estou vendo diferença. Como eu disse para você, estou usando há um mês. E senti uma boa diferença, senti um aumento muito grande, tá? E vale a pena. Mas não cai nesse, nesses vídeos dessas pessoas aí que estão dizendo que com um dia, com uma semana Ou mesmo com três dias você já vai começar a ver a diferença Pelo menos comigo não foi assim E acredito que não, acredito que é muito raro ser isso aí com três dias, beleza? Lembrando que se você quiser comprar vai estar tá o link do site oficial aqui embaixo, tá bom? O site oficial que foi o que eu comprei, o que chegou E o que tá dando certo pra mim, o que funciona, beleza? Site oficial vai estar tá o link aí embaixo, beleza? Valeu, um abraço, não esquece de deixar o seu gostei aí deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Valeu, um abraço e tchau!